Tem essa, essa visão um pouco de, de interior, onde eu nasci e fui criado, né? É, e não é da boca para fora, não, viu, pessoal? É uma questão muito, muito pessoal e profissional, né? A gente vai ter aqui um, um slot eh, dedicado para startups egressas, né? É, do Startup SP. Então, hoje é a primeira, a gente vai ter quatro, se eu não me engano, aí no, no, na grade. Então, eu queria aí, pedir ajuda da comunicação é, nossa, né, para colocar online o Carlos, da startup Predify, da cidade de São Carlos. Aê, São Carlos, quem está em São Carlos aí? E a Cadê Guincho, do, do empreendedor Diego, é, da startup Expedição José dos Campos, que não está rodando é, esse ciclo, né, mas é um importante, importante ecossistema <coughs> a qual a gente atua aí, né. Então, o Carlos já está aí, o Diego está conectando no Zoom aqui. É, Carlos, na banca de seleção dessa, dessa, é, dessa edição, né, você participando também como brigadão Obrigadão aí pela, pela presença, prazer em revê-lo aí. Valeu, Fábio. Prazer é tudo meu. Né? Obrigado e espero poder contribuir um pouquinho com o pessoal aí. Né, o programa do, do Sebrae foi, foi bem legal para a gente, né, trouxe bastante resultado. E aí eu vou compartilhar um pouquinho né, da, da nossa trajetória com o pessoal. Legal. Diego, já conectou, né? Estou vendo aqui na tela que o seu áudio está funcionando. Não? Não. Estamos, temos alguns problemas. Bom, enquanto o Diego conecta, é, a proposta desse slot, pessoal, é, eu tinha combinado aí com o Carlos, com o Diego, de a gente fazer um bate-bola, né? Alguns minutinhos aí o Carlos apresenta para Predify, a trajetória dele, né? A ideia é colocar referências de quem já passou pelo mesmo caminho que vocês estão passando agora, né? E o mesmo vale para o Diego. E aí, no final, a gente faz um, um bate-papo é, de novo, né? Eu peço que vocês me marquem aí no, no YouTube, que as informações estão tão difícil de localizar e fazendo a pergunta para cada um dos dois, tá ok? Ah, o Diego agora entrou aí. Tá me ouvindo, Diego? Não? Não. Então, enquanto a gente ajusta o Diego, é, vamos lá, Carlão. Manda bala na Predify aí, se você tiver apresentação, fica à vontade, se não, fica à vontade também. Como você fizer. Beleza, eu posso, eu posso compartilhar a tela aqui, né? Manda a pau. Beleza. Para hora que estiver aparecendo aí, se puder só confirmar. Está confirmando aqui no Zoom. O, o YouTube tem um delay. Uhum. Aí ah, a hora que estiver ok, só, só um, avisar que eu já começo. Pode falar, Carlos. Pode falar. Beleza. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, prazer falar com vocês. Né? A gente não Infelizmente, a gente não pode estar tá, tá junto pessoalmente, mas eu tenho certeza que que não vão faltar oportunidades para a gente trocar ideia mais para frente. E, e ainda mais é, ideias com coisas novas, né aproveitando toda essa mudança de cenário que a gente está vivendo. Eu acredito que é, esse período de crise vai gerar muita coisa para a gente discutir no nos próximos meses, né? principalmente falando também de, de erros e sucessos. Né? Bom, falando um pouquinho de, de mim e da Predify, a, a Predify é uma startup que desenvolve é, um software né, de precificação inteligente né, voltado para empresas do varejo, né? Sejam o varejo mesmo é, desse, de, de comércio e, e as indústrias que, que alimentam esse varejo. Né? E aí a gente utiliza a inteligência artificial Machine Learning e Big Data Analytics, né? E o nosso propósito é contribuir para que a, a, as empresas, é, a partir da mudança do, do, do, do paradigma da precificação, consigam é, gerar mais resultados a partir do preço correto, né? No Brasil é muito comum as empresas precificarem utilizando poucos dados, né? Apenas o custo de produção e e aí multiplica por dois e espera ter 100% de margem, que na realidade isso não, nunca acontece. Né? Então, a gente desenvolve né, um, um, um processo de precificação data-driven, né, onde a gente consegue é, utilizar a maior quantidade de variáveis possível para que a gente possa é, entregar né, um, um preço mais correto para os nossos clientes. E aí, falando um pouquinho da nossa história, né, a Predify surgiu em 2018, né, já veio trabalhando com, com outras startups e outros projetos há, há algum tempo, né? é, eu, eu tive quatro falhas né, durante a minha, minha carreira empreendedora, e em todas elas eu percebi que a precificação era um fator que contribuía para que a, a empresa não tivesse sucesso. E aí, desde 2017, né, eu comecei a pensar na, na precificação, em 2018, eu comecei a desenvolver a Pretify. E, e desde então a gente acumulou alguns resultados interessantes. Né? A gente foi participou do, do primeiro batch né? do, de 2019 do programa Startup SP, a gente foi uma das vencedoras estaduais. O ano passado a gente também saiu no ranking da, da 100 Open Startup como uma das 10 melhores soluções do varejo. A gente participou do programa Inovabra Startups também, que, que veio graças ao nosso... Uh, no, no dia do, do Pitch Day, né, do, do batch do, do programa Startup SP, tinham vários diretores do Bradesco, né, que ocorreu lá no, no Habitat, e a gente conseguiu desenvolver uma parceria bem legal, e agora a gente está fornecendo também é, soluções para o Bradesco. A gente também é parceiro da OMI, SAP, IBM, a gente foi acelerado pela Visa, agora a gente está participando do programa de aceleração da TOTS, né, no, no Idexo, e também do Hubble, que é um programa de... de de aceleração e de, de desenvolvimento de soluções né, de, para fintechs, que fica lá em BH e é mantido pela, pela OLE e pelo BDMG. É, antes da gente partir, de fato, para a gente falar um pouquinho de erro e acerto, né, só falando um pouquinho da precificação, né, do problema que a Predify resolve hoje. É, mais de 85% das empresas no mundo é, não tem certeza se o preço de, de venda dos produtos dela está certo. Né? Isso segundo uma pesquisa da Harvard Business Review. É, e aí, é principalmente por causa daquele problema que a gente já discutiu. Né? Tipo, elas utilizam poucas variáveis num processo totalmente manual que é passível de erro. Né? Então, é, a, as empresas cometem muitos erros na, na precificação. E, e, e aí, o nosso objetivo é levar um pouco mais de automação e inteligência nesse processo. Né, para que, que ele seja mais simples, eficiente e inteligente. Né? E aí o, o, o Predify, ele, ele é um SaaS, né, onde a empresa é, consegue é, passar por todos os processos de precificação e, e assim contribuir para que o, atinja os objetivos né, de, de sempre vender com o preço correto. O uh, que, que a gente vai discutir aqui hoje? Né? Falar um pouquinho da, da, das realidades, né, tipo de, de erros e sucessos. Né? É muito comum... A gente sempre ouve muita gente falando né, é, sobre o, o que fez do, que, a, que a startup dele deu certo e tal, mas vamos tentar falar um pouquinho da realidade, né? Então, eu elenquei aqui seis, seis erros que eu cometi né, na, na minha trajetória, né, desde, desde a fundação da startup, e a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles. É, então, primeiro, recrutamento. Né, é, recrutar talentos para uma startup é extremamente difícil, né? Quando a gente ouve muita gente falando, parece ser, ser muito fácil, né? Tipo, é só oferecer equity e tal, mas será que, que é só isso? Vendas, né? Tipo, criar uma máquina de vendas às vezes eu, eu, eu penso que é quase impossível, né? Então, eu também vamos falar um pouquinho sobre isso. Estratégia, né? a gente sempre a gente tem livros e tem milhões de conteúdo falando sobre estratégia de sucesso do Google Nubank e, e várias outras startups Uber e tal mas a gente não consegue copiar essa estratégia e na realidade para mim aqui como funciona é o mito do empreendedor herói né tipo isso eu vivi na prática e também vamos, vamos falar um pouquinho falar um pouquinho também sobre cultura né é, Colocar um monte de escorregador, videogame, oferecer cerveja free não define uma cultura de uma empresa. Né? Então, como criar uma cultura, né? Vamos tentar falar um pouquinho disso. E as métricas também. Né? É, existem muitas métricas de vaidade. Né? E, e, e quando a gente se baseia em métricas de vaidade, isso pode gerar um resultado bem, bem complicado. Né? É, vamos lá então. Recrutamento, né? É, <coughs> Recrutar as pessoas certas que tenham o fit cultural da, da, da sua startup é fundamental, né, e, e errar nesse ponto pode custar bem caro, né, inclusive, né, por exemplo, a reprovação em uma, em uma dual diligence, né, que foi um, um caso que aconteceu com a gente, né, a gente, por um erro de contratação de uma pessoa que não tinha fit cultural com a, com a, com a empresa né é, essa pessoa acabou não entregando o resultado acabou afetando muito o time é, a gente acabou perdendo outras pessoas do time e isso prejudicou muito o processo né de uma de uma numa due diligence para gente levantar é, investimento né e, e aí vem a pergunta né mas como contratar uma pessoa com fit cultural é, quando você está desenvolvendo a startup em fase inicial e você não tem uma cultura muito bem definida ainda, né? Então, é, eu acho que a, a resposta para isso é você trabalhar com propósito, né? Você conseguir contratar pessoas que tenham o mesmo propósito que o seu na startup, né? Trazer pessoas que acreditem na, na ideia né? E, e, e, que, e que vivam aquilo, né? Que se dediquem tanto quanto você se dedicaria, né? Eu acho que essa... É, é uma coisa que eu, que eu venho tentando fazer, e isso tem, tem, tem dado bastante resultado. Né? As pessoas que, que eu consigo contratar, que, que acreditam no propósito da Predify, é, são as que, que estão há mais tempo, né? E aí, é, eu posso, posso dizer, tipo, a gente tem... A gente tem dois anos de vida, pouco mais de dois anos de vida, e tem, e tem profissionais que estão com a gente há dois anos, né? Então... É, quem, quem a gente conseguiu fazer esse tipo de, de, de contratação né, por propósito, né, é, acabam gerando muito resultado para a startup por um longo período. É, ah, e outra coisa também aqui. Né, hoje eu percebo que é muito mais difícil você contratar pessoas oferecendo vesting ou stock options. Né. Os talentos hoje em dia têm uma possibilidade gigantesca de, de trabalhar em qualquer lugar que eles querem, né? Eu costumo dizer que não é mais a empresa que... que eu não... Ah, beleza, desculpa. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui. tá melhor? Agora sim. É, e eu costumo dizer que não é mais a empresa que, que escolhe o profissional. É o profissional que escolhe em qual empresa ele quer trabalhar. Então, os profissionais de talento, é, eles, eles têm possibilidade de trabalhar em qualquer lugar. Por que vão vir trabalhar na Predify, por exemplo? Né? Então, a gente a gente tem que ter um trabalho bem forte, né, de, de mostrar o propósito, né, de que ele, ele tem como, o, o, ele pode ser protagonista da própria carreira, ele pode se desenvolver, né, e, e nem sempre oferecer uma participação acaba sendo é, um atrativo importante, né, porque tipo, você vai oferecer uma participação, ah, que, mas e aí, o que, que a startup vale? Bom, ainda não vale nada, a gente está só começando, então, é, o, o stock options acaba não sendo um, um atrativo, né? E, e aí, é claro, conforme você vai crescendo, isso pode se tornar é, um, um, bom, um bom benefício, mas, as, mas muita gente é, não está de olho nisso, né? E o fato de a pessoa não querer stock options não quer dizer que ela seja um profissional ruim. Então é, fiquem atentos com isso, que nem sempre isso vai funcionar. É... Falando um pouquinho do, de vendas, né? tipo, errar em vendas foi, assim, eu acho que foi o, um dos, dos principais pontos que eu, que eu, que eu falhei né? no, no ano passado, porque é bem difícil você contratar um profissional de vendas que tem experiência, principalmente no mercado de SaaS, né? é, ele é um profissional caro, né? é, a, a, no, no, olhando de, de forma superficial, ele acaba sendo um profissional caro, né? mas um bom vendedor ele vai te trazer o suficiente para se pagar, né? então ele acaba não sendo tão caro assim. Mas é, arriscar num vendedor júnior pode ser que, que você é, perca, deixe dinheiro na mesa, na verdade. Né? Então, é, a, a empresa pode deixar de crescer aquilo que, que deveria, que podia, né? se você não, não estruturar um, um, um bom time de vendas. Aí tem aquela máxima, né? que todo mundo fala de startup. As primeiras vendas têm que ser feitas pelo CEO. Sim, concordo plenamente, até hoje eu ainda faço vendas, né, quando possível, mas o, o CEO, o fundador, ele tem dezenas de outras, outras coisas para fazer, né? Então, é, e venda tem que ser um trabalho dedicado, né? Você tem que dedicar 100% do seu tempo para fazer vendas, então é, é preciso ter uma pessoa para isso. Se você não tiver um sócio comercial, você vai precisar trazer alguém que tenha uma, uma experiência bem grande, né? É, só, só um exemplo né citando da preify do o ano passado inteiro a gente é, não, não conseguiu vender o que deveria né com um time de vendas um pouco mais júnior mas é, quando a gente trouxe um profissional experiente que a gente que eu realmente criei coragem de arriscar num profissional bem mais caro do que eu, do que eu pagava antes é, os dois meses que ele atuou foram melhores do que todos os outros meses do ano né então tipo, valeu muito a pena. E se tivesse feito isso no começo do ano, talvez a gente tivesse é, crescido 10 a 15, 15 vezes mais do que, o, que a gente, que a gente é, conseguiu crescer. Então, tomem bastante cuidado, né? foquem bastante com isso nesse ponto, né? e tentem evitar bastante erros em vendas, né? afinal, é, o dinheiro do cliente vai ser até mais importante do que o dinheiro do investidor. E o investidor só vai investir em você se você tiver vendas. Né? Então, é, é, uma, é uma área bastante importante estratégia né é, você pode até se inspirar em cases de um monte de startups se tentar seguir o que elas adotam mas você precisa saber conhecer os seus números conhecer realmente a sua startup para criar a estratégia da sua startup né então esse é um, é um processo bastante complicado Parece fácil você projetar né, o, que vai fazendo, o que vai crescer no futuro. Ah, eu projeto um crescimento linear ali de 10%, mas o, o que, que você precisa fazer para crescer 10% ao mês? Né, tipo, quando você coloca isso na ponta do lápis, é extremamente complicado. Né? Então, cuidado nesse ponto. Errar em estratégia pode fazer a sua startup seguir por um rumo que, que você não espera e que investidores também não esperam. Né? Então, quando você consegue trazer os primeiros investidores, é fundamental que você de demonstre qual é a estratégia da sua startup para eles. Se você não conseguir cumprir essa estratégia, se ela for irreal, se ela, se ela for otimista demais ou conservadora demais, isso pode gerar um estresse né, com, com os seus próprios investidores. Né? Então, também tome, tome, tome bastante cuidado com isso. Ser herói, né? O, o, o mito do empreendedor-herói né? já, já é antigo. Né? O empreendedor tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, tem que trabalhar até cair. Né? Ele é o cara que vai carregar tudo nas costas e que é, a saúde dele é de ferro. Não, não é. Né? Startup, você trabalha o tempo inteiro sob é, sobre pressão. Pressão de investidores, pressão, pressão de cliente a pressão própria que a gente se coloca, né, a autopressão é, é gigantesca, né, de entregar resultado. Né, o empreendedor ele tem muito aquilo, o valor de reconhecimento, de querer é, entregar, de se realizar. Né, então, é, de, de, de ter a pressão de você ter um time inteiro de funcionários, né, de colaboradores que você tem que pagar o, o salário né, no, no início do mês. Então, é extremamente complicado. né? E se você não não se cuidar vai chegar um momento que isso vai ser é, o seu corpo não aguenta né o ano passado no, no mais da metade para o final do ano eu fui prática fui internado né no no, no, no pronto socorro com, com a pressão 18 por 16 né, totalmente ligada ao estresse do do, do do trabalho da né? captação né vendas não não consegui entregar tantos resultados quanto quanto acreditava que poderia. Né? E, e aí tive uma depressão também, isso causou... É, foi bastante difícil, né? Felizmente, o, o meu time segurou bastante as pontas, né? Então, é, é, é bem complicado, né? Tem, tem até pesquisas, inclusive uma pesquisa do próprio Sebrae, né? que eu encontrei. Depois eu preciso achar o link. 75% dos empreendedores já tiveram algum problema né, com, com depressão, ansiedade. né? Então, é, procurem o equilíbrio entre o profissional e o pessoal. né? Esqueçam isso de que você, que o profissional e o pessoal se mistura. Não, você precisa do seu tempo, você precisa fazer as coisas que você gosta, você precisa estar bem para enfrentar o dia a dia né, do, do, do, do empreendedorismo. Né? Isso é bastante complicado. Então, esqueçam o mito do empreendedor herói que ele não dorme à noite. Não, A é, noite é o único horário que você tem praticamente para pra organizar e recuperar suas forças. Né? Então, é, para mim, né, no, no meu caso, é, o meu sono é sagrado. Né? Então, eu desligo tudo, né? eu, eu realmente me desconecto para que eu possa é, aproveitar aquele momento de, de reenergizar mesmo para enfrentar o, o próximo dia. Então, é, cuidado com isso. Acho que esse... Foi talvez um dos maiores erros que eu cometi na minha carreira inteira, né? De acreditar que eu aguentaria qualquer coisa, que eu, que eu é, sobreviveria a qualquer coisa, né? Então, hoje eu procuro tirar tempo para mim, fazer as coisas que eu gosto, né? É, viajar, praticar esportes, né? Então, sempre que possível, é claro, né? Então, é. Mas foi algo que eu tive que aprender na prática, né? Métricas, né? fugir das métricas de vaidade, né? Tipo, não... Né? Tem, tem muitas métricas que mostram... É, existem... Se a gente procurar na internet aí, existem dezenas de formas diferentes de calcular um CAC. Né? E algumas delas não mostram a realidade, né? E aí você, pô, meu CAC tá baixo e tal, mas se você colocar na ponta do lápis, né, isso vai, vai ser muito maior, né? No nosso caso, é, é, eu cometi esse erro também, né? De, de fazer um cálculo simples do CAC, do, do custo de aquisição do cliente, né, achando que era só investimento em marketing, e aí quando você vai colocar na ponta do lápis todos os custos que interferem na venda, era dez vezes maior. Né, então, é, isso acaba sendo, sendo bem, bem complicado. E tem muitas agências também né, que fazem o serviço para vocês e, e, e acabam não levando em conta. Né, tipo, o CAC, é, para eles, é, é calculado de uma forma, as métricas de conversão são calculadas de outra forma. Então... É, tentem ter métricas bem realistas, né? Isso vai fazer uma diferença gigante no, no, no, no resultado da empresa de vocês, principalmente no contato com investidores, né? Investidores, eles não querem ver números bonitos, eles querem ver números reais. E isso faz, faz total diferença né? para o futuro da, e sucesso da, da startup. Cultura. Né? Assim como a estratégia, né? a cultura não pode ser copiada. Você não pode ler o livro de livros de cultura que falam do Google, né, de, da, de, do Uber, né, todas essas startups que, que, de sucesso, se você tentar copiar a cultura dessas startups para a sua, é, nada vai funcionar. Né? Então, como eu falei no início, né, não adianta você colocar escorregador se a cultura da sua empresa é, não, não, não comporta isso e a sua... E, e, e o seu time não, também não tem um fit cultural com isso. Né? Então, nem sempre colocar tudo, tudo muito colorido, tudo muito é, padrão, padrão Google mesmo, basicamente, né? vai, vai funcionar. Né? Só trazendo um exemplo para da, da própria Predify, né? A cultura da Predefy é, é simplificar né, é, as coisas para os nossos clientes. Então, é, no, no nosso escritório, a gente não poderia fazer nada muito... É, colorido, muito elaborado. A gente gostaria, a gente gosta de coisas simples, então o nosso escritório ele é inteiro de, de com mesas de madeira, né? Tipo, simplificadas, madeira rústica mesmo, né? É, sem nada muito elaborado, porque é o que a gente vive no dia, no dia a dia. Se a gente quer levar simplificação e eficiência para o nosso cliente, a gente não pode é, deixar de viver isso no nosso dia a dia, né? Então, é, quando a gente fez a arquitetura de e, e da identidade cultural né da, da empresa a partir do, dos móveis do escritório o time inteiro participou e todo mundo é, escolheu é, um escritório mais simples né coisas mais mais é, caseiras né vamos dizer assim né que é que é o que a gente tenta levar para o nosso cliente né isso fez fez total diferença né para a gente acabou sendo muito mais barato montar um escritório né. E, e, e aí, agora, né, no, a, a, no nosso próximo escritório, né, agora a gente está todo em home office e pretende continuar nos próximos três meses, pelo menos, é, no nosso próximo escritório a gente vai adotar né, também essa, essa mesma cultura. Né, então, e de, e encontrem qual é a sua cultura. Encontrem qual é o, o, o, o, o, o seu propósito, o que, que você quer levar né, para o para o seu cliente e se você não tiver isso isso gera diversos outros erros você acaba contratando errado pessoas que não têm um fit cultural com a sua startup eh, acabam intoxicando o resto do time e isso pode pode gerar uma reação em cadeia ali que, que se, se fugir ao seu controle eh, pode ser até fatal né para para para a startup então tomem bastante cuidado com isso para gente foi muito complicado é, desenvolver uma cultura para a nossa startup, porque a gente está aqui em São Carlos, né, num um dos maiores centros de inovação né, do, do Brasil, e, e o iFood é nosso vizinho. Né, e aí, o iFood tem, tem grana para caramba, né, tipo, é tudo muito bonito, tudo muito colorido, né, a cultura deles é, é essa. né? Então, é, como desenvolver uma cultura simplificada onde o meu time é, a qualquer momento que ele, que ele saía para andar dentro do, do espaço, ele via é, uma cultura gigantesca né, do, do iFood, com videogame, com comida, com, com bebida o tempo inteiro. Né? Então, é nada contra isso. Né? Tipo, essa é a cultura deles, né? funciona. Só que eu não posso copiar. Né? Tipo, isso não funcionaria para mim. Então, a gente precisou desenvolver uma cultura bem forte né, para fortalecer o time, né, perdi alguns funcionários né, que, que não resistiram à tentação né, de, de trabalhar numa, numa startup com cultura dessa, mas assim, o pessoal que ficou é, realmente é aquele que abraça e que, que vive a nossa cultura, né, que respira a nossa cultura. Então, tome muito cuidado com isso, né, em, em, em tentar copiar a cultura de sucesso de outras startups. Né. A cultura é algo totalmente particular, e, e, e algo que vocês precisam desenvolver internamente com, com o seu time. É, falando um pouquinho de, de, dos erros, né? o que, que isso gera de mortalidade. Né? Então, segundo uma, uma pesquisa da PwC, né? do, divulgada no final do ano passado, nove em, em cada dez startups no Brasil morrem porque não conseguiram, principalmente porque não conseguiram resolver problemas reais do mercado né? e focarem apenas numa uma ideia, né, genial, né, tipo, ah, eu tive uma ideia e aí eu, eu, eu vou desenvolver uma solução em cima disso. Eu acho que esse é o principal erro que, que, que um empreendedor de startup pode cometer, né, não validar o seu, o seu produto e não trabalhar com o cliente no desenvolvimento do seu produto. Eu acho que isso é, é, é fundamental e, e jamais cometam esse erro, né, quem, quem estiver em fase inicial aí, se você teve uma ideia, se você viveu uma experiência, é, procure saber se isso não é apenas uma experiência pessoal, se foi apenas você que viveu isso ou se isso é, é, não é algo maior, né? Então, você tem que validar. Essa ideia é só minha? Né? Esse problema é só meu? Esse problema é de, de outras pessoas no meu bairro? Esse problema é de outras pessoas no meu estado? Esse problema é de outras pessoas no meu país? Ou esse problema é de outras pessoas no meu mundo, né? Que, se, que é o melhor cenário possível, né? É, então, é, eu falo no meu mundo porque, daqui a pouco, o Elon Musk vai já vai criar o um mercado de empreendedorismo no, em Marte, né? Então, provavelmente lá vai ter problemas também. E, e tentem resolver esse problema né, é, usando é, as pessoas que, que, que passam por ele, né? Tipo, validem a, a sua ideia, a sua startup com o cliente. Trabalhem diretamente com, com o seu cliente para poder é, resolver esse problema, né? E aí, né, tipo, trazendo alguns dados, né? 42% né, da, das empresas, das startups que morrem, é, morrem porque elas não atendem a uma necessidade do mercado. Desenvolveram produtos fantásticos que não foram validados no mercado e ninguém usou, né? E, e, e, e só para finalizar, né? É, um, um dado interessante também, já fazendo o meu jabá aqui, 18% das startups morreram por erros na precificação e custeio do produto. Né? Então, precificar é um problema real também para muitas startups. Né? Então, é, se vocês é, tiverem né, alguma alguma dificuldade com precificação, podem contar comigo, tem aqui os meus dados, né? tem, o pessoal do Sebrae também tem aí a, a, os meus contatos, né? podem me procurar no LinkedIn, né? Carlos Chimidil, né? em todas as redes sociais, ali, eu estou por ali também. E espero poder ajudá-los, né? contem comigo nessa trajetória, que eu sei o quanto é difícil empreender em startups. Né? Não vai ser fácil, posso garantir para vocês, mas a gente enfrenta pequenas vitórias que, que valem a pena o nosso trabalho no dia a dia. Né? Então, desejo sucesso para todo mundo e podem contar comigo aí, gente. Obrigado. Boa, Carlão. Não é fácil e é viciante, né? <risos> a gente não consegue fazer outra coisa, né? <risos> Não dá para tirar esse vício. Acho que essa questão da autonomia, né, de, de criação, é uma coisa que é muito boa no nosso trabalho. Obrigadão. Né? Deixa eu só fazer a conexão com o Diego. Ele faz a mesma apresentação e aí no final a gente bate um bolão aí. Diego, agora acho que agora vai a, a conexão, né? O seu áudio está mutado aqui para mim. Opa, escuta bem? Opa, agora sim. Prazerzaço ah. em revê-lo aí. Já faz... Eu todo Já faz um ano, né, cara? O Demo Day do de São José dos Campos foi em junho do ano passado, né? Vai fazer um ano agora, né? É o... Só que a gente ainda se viu no... no Demo Day estadual lá no Bootcamp também, né? Que foi o é um mais para o fim do ano. claro Mas é isso aí, faz um tempo, sim. Legal, digão é, Manda a bala aí da Cadeguincho, aí no final a gente faz uma costura aí com as perguntas que vão chegar no, no YouTube. Pessoal, marca meu é nome para localizar, e aí a gente faz uma costura legal com essa galera aí que aprendeu bastante e está vendendo bastante, né, Carlão Diego? Isso aí, vamos lá. É, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado aí, primeiramente, ao pessoal do Startup, pelo convite, pela confiança né, da gente estar aqui. É, qual que é a ideia? né? A ideia é realmente mostrar o que, que erramos e o que acertamos. Eu acho muito interessante ouvir esse tipo de case, porque principalmente onde errou, né? Porque para a startup levar a isso e não cometer os mesmos erros, né? É, antes de tudo, vou me apresentar. Sou Diego Pereira, sou fundador e diretor operacional do CAP Guincho. Eu sou do ramo de guinchos desde 2010. É, nessa foto aí, estou eu mesmo realizando uma remoção de, de um veículo, não só de empresa de guincho, mas eu também transportava o carro da, das pessoas, eu conheci muito de perto a dor ali dessa, dessas pessoas que têm o seu carro quebrado na rua. Né? E aí conhecendo esse problema, a gente teve a ideia de montar o Cadê Guincho, o Cadeguincho é uma plataforma, website e aplicativo, onde a pessoa consegue solicitar o serviço de guincho, serviço também de troca de pneu, de destrancamento, de recarga de bateria e de pane seca. Né? É, Estamos num mercado bem interessante, tem aí aproximadamente 58 milhões de veículos no Brasil circulando e mais de 40 milhões não têm seguro. Quando a gente fundou o KD, a ideia realmente era trazer um produto para essas pessoas que não têm seguro. Hoje já temos um produto B2B também para seguradoras, para frotistas, mas o nosso carro-chefe realmente é o produto B2C aí. Já operamos desde 2017, de lá para cá conquistamos aí mais de 435 mil usuários e nós também já temos mais de 5 mil rincheiros cadastrados em algumas regiões do Brasil. Né? É, participamos do segundo ciclo de 2019 do Startup SP. Tivemos a felicidade de ser a startup destaque aqui da, da região do Vale do Paraíba, que somos aqui de Taubaté. Né? E também tivemos a felicidade de ser startup em destaque na no demo day estadual, juntamente com a, com outra startup que é a Teletrauma, né? Eu hoje eu queria até agradecer ao Fábio e equipe da da startup SP, que graças ao conhecimento que a gente teve com eles, o aprendizado todo que a gente passou no programa, acabamos sendo selecionados por um por um outro programa de aceleração da Inovativa, entramos agora nesse semestre, né? E esse é um pouco do que é o Cadeguincho que eu quis apresentar para vocês, porque eu vou dar muito exemplo do que acontece na nossa empresa, o que aconteceu na nossa empresa, tá? E aí, eu, agora eu vou começar por onde a gente mais acertou. É, a pergunta que eu deixo para as outras startups que estão nos assistindo hoje, você conhece bem o seu usuário? É, por que essa pergunta? Sem conhecer o usuário, você não consegue entregar um produto que realmente está solucionando um problema para ele. É, no nosso caso, Cadê Guincho, o que, que a gente faz? O principal serviço é o reboque, realmente, é transportar o carro do ponto A para o ponto B. Só que não é só isso. É, detalhando isso, o que, que a gente pode demonstrar? Essa foto ele exibe muito bem é, o sentimento da pessoa que está com seu carro quebrado ou numa situação de acidente. Ela está numa situação ali de desespero, está pensando em N coisas, é, quanto vai custar o Guincho, quanto que eu vou gastar no mecânico, como que eu vou trabalhar amanhã, porque meu carro não está funcionando, é, como que eu vou levar meu filho na escola, vou me atrasar para o meu compromisso, enfim. Ela está passando na, ali na cabeça dela um monte de problema por conta que o carro dela quebrou. Ela até pode às vezes procurar na internet, um guincho ali na região, ou então ela pergunta para um amigo ali que está passando no local, vai em uma oficina tentar resolver. É, só que assim, essa pessoa pode estar longe de casa, às vezes, ela está em outra cidade. Ela até conhece guincho ali da região dela. Ela, às vezes, contrata esse cara, e demora X horas para chegar até ele. Eu mesmo, na prática, eu tinha empresa de guinchos na Zona Leste de São Paulo, ali no Jardim Sapopemba. Por diversas vezes, ia buscar cliente nosso que era ali da região do Butantã, é, em Cotia. Então, essas pessoas esperavam duas horas para a gente chegar até o local, e a gente sabe que o prazo de atendimento é a principal reclamação de usuários desse tipo de serviço. E aí, conhecendo é esse problema, fazendo estudo de todos esses cenários, não só que a pessoa quebrou o carro, precisa retirá-lo do ponto A para o ponto B, mas sabendo a necessidade de cada um, a gente trouxe a plataforma funcionando um pouco diferente dos aplicativos que a gente tem a família. A pessoa utiliza o caderno. Nós não selecionamos, não é o algoritmo que seleciona os guinchos que vão lá aparecer para ela, para ela selecionar realmente. O que, que a gente entrega? Uma lista bem parecida com os capé da vida, quando você procura um produto, e a pessoa pode filtrar com um guincho mais barato. Por quê? Às vezes, essa pessoa está desprovida de curso financeiro ali, o carro pode quebrar no fim do mês também, né? Aí, está longe do pagamento, cara precisa economizar, ele consegue filtrar ali pelo mais barato. Às vezes, a pessoa está parada em um local perigoso, ou então ela está atrasada para um compromisso, independente do preço, ela precisa do guincho mais rápido então a gente entregou ali um filtro também que ela pode filtrar e buscar o que atende ela no menor prazo e também a pessoa pode selecionar o melhor avaliado porque tem aquele carro de coleção o colecionador trata o veículo como se fosse um familiar né ele quer o maior zelo independente do prazo ou do preço ele prefere contratar o melhor avaliado então assim é, a gente conseguiu trazer esse filtro e com esses é, com, com essas opções de rápido, barato ou avaliação, porque é, entendemos que isso era uma necessidade do usuário. A necessidade dele não era só sair daquele ponto A para o ponto B, mas sair do ponto A para o ponto B de forma rápida ou de forma econômica. Então, a gente entregou esse filtro e isso fez o quê? Que nós aumentássemos muito nossa taxa de conversão. Porque se eu entregasse sempre o mais rápido, às vezes a pessoa que está precisando economizar dinheiro ela não iria me contratar, eu ia ter uma taxa de rejeição por conta disso. Então, é, é um exemplo interessante do que acertamos muito, que é conhecer o nosso usuário, traçar toda aquela jornada, eu tenho certeza que vocês tiveram algumas mentorias no, no Startup SPR a respeito disso, mas ver a persona, e assim, não só no começo da Startup, lá quando ela é embrionária, que a gente tem que olhar para o usuário. O comportamento muda, então a gente tem que sempre estar reavaliando isso, soltando pesquisa em base, para entender realmente a jornada do usuário para entregar um produto que atenda às necessidades. Fazendo isso, a gente entregou um produto que trouxe vantagens que, comparado ao mercado tradicional, o Kadeguinche entrega o serviço 24% mais barato, em média 40% mais rápido, e é mais confiável contratar no Kadeguinche porque ele é pré-avaliado, e ele também tem a avaliação recorrente ao final de cada serviço. Isso traz ali uma transparência de confiança Utilizamos esses três principais tópicos em toda a nossa comunicação de marketing, porque é isso que o usuário está procurando, a gente entendeu que ele está procurando esses três pontos, algum dos três pelo menos, ou mais de um deles, né, às vezes o cara está procurando é, uma baliza entre os três, né, e a gente utiliza isso na nossa comunicação, isso dá super certo na nossa taxa de conversão. Deu tão certo que nós nos tornamos a solução do ramo de guinchos melhor avaliada no nosso país. São mais de 5 mil avaliações que nós temos, a nota é de 0 a 5 aí na Google Play e também na, no Google Maps. Nós temos a nota entre 4,8 e 4,9 e a gente está mantendo uma excelência com essa entrega. É, esse é o exemplo assim, que a gente queria passar de sucesso, que a gente conseguiu entender o nosso usuário. Só que nem tudo são flores, né? Então, eu vou passar para vocês agora o que a gente errou muito no Cadeguincho. Erramos muito é, teste e validação é, que não foram feitos. A gente adotou a cultura de testar e validar depois do programa Startup SP. A gente não fazia isso. Sentava eu e meus sócios, a gente discutia ah, se a gente tivesse uma feature assim, se a gente tivesse uma ferramenta que faz isso, e aí a gente desenhava lá, passava para o nosso desenvolvimento, o CTO entregava, colocava no ar. Passava alguns dias, a gente tirava um relatório lá na Analytics, em toda a nossa base para ver o uso, era uma coisa que ninguém usava, e a gente gastou X horas, tanto de grana, de grana para fazer aquilo, e despendeu recurso de maneira é, infrutífera. Né? Então, assim, o testar e validar não é só quando a gente está lá na elaboração da ideia, mas é cada etapa, cada produto, cada subproduto, cada coisa que a gente deseja fazer na startup, a gente precisa testar e validar. E é uma coisa que na nossa cultura é, de empresa não existia. A gente aprendeu realmente no programa Startup SP e depois disso nós mudamos muito o caderninho, a forma de pensar e o como realizar. Um exemplo prático que eu posso dar para vocês é assim, poxa, Canal de venda. Eu tenho aqui nesse slide um telefone, eu tenho um computadorzinho ali, um website, um aplicativo e o WhatsApp. Às vezes, um canal de venda para você, na sua startup, o seu público vai utilizar. Só que no teste de validação, você, você pensa de uma forma e na hora que você testa e valida, você vê que na outra não tem nada a ver. Um exemplo prático, você contrataria lá um 0800, custaria, sei lá, é, 10 mil reais, você faria um call center, deixaria para vender via telefone. Você monta toda essa estrutura, começa a querer vender por telefone, anuncia seu telefone, só que seu usuário não quer comprar por telefone. Seu usuário, seu público específico quer comprar pelo WhatsApp. Aí você tem que reformular tudo isso. Então, para a gente não despender recursos de maneira ineficiente, é ideal testar e validar antes de fazer grandes investimentos. Então, o teste de validação funciona como? Poxa. Nesse caso, um chip pré-pago, um celularzinho, divulga esse número, começou a ter ligação, é um canal que vende, as pessoas estão ligando realmente para comprar ou estão ligando por outros motivos? Então, a gente vai descobrindo isso, fazendo teste de validação. Eu vou dar um exemplo aqui, dentro do cadeguicho que aconteceu com o teste de validação, que a gente errou muito. Foi na nossa prototipagem de tela. Essa tela aqui, que vocês estão vendo no slide... É a nossa tela de login da versão 1.0 do KD. Tem, enfim, tem mais botão do que... <risos> que é avião, né? Ali na, no cockpit do avião. Mas, enfim, é, é um negócio que não é usual. Ele tem uma taxa de, de evasão muito grande. Alguns usuários ainda estão recebendo essa tela, porque a gente lançou recentemente a nova versão do KD Guincho, né? É, que foi mais bem elaborada. Mas por que, que essa tela saiu tão ruim? Foi feita de maneira caseira. Só que, não que o caseiro não funcione, foi feito de maneira caseira e a gente não entregou para nenhum usuário testar. A gente fez o aplicativo inteiro, desenhamos todas as telas internamente e colocamos simplesmente no ar. E aí, depois disso, tiveram vários retrabalhos que aconteceram, mudanças e mais mudanças para re, tentar reduzir a, a taxa de rejeição do uso do nosso aplicativo, até que a gente entendeu que, que internamente a gente não conseguiria fazer, contratamos um profissional de UX Fizemos testes, muitos testes, desenhamos e redesenhamos telas, que a gente chegou no bem melhor, essa é nova versão da nossa tela de login, e o nosso aplicativo inteiro aí é, mudou, né? Ele está se propagando na Play Store, já foi feito o upload, mas a gente acredita que mais uns 40 dias, mais ou menos, o Google já escolheu para todos os, usu os usuários, né? É, essa era a nossa tela inicial, anteriormente, onde a pessoa selecionava o serviço, a gente tem cinco serviços e eu tinha nove botões logo de cara e um menu. É, e o nosso serviço mais vendido é o guincho 90% do uso, não tinha muito porquê eu ter tanto botão assim na tela a gente entendeu depois de alguns testes de redesenhar telas e chegamos a esse conceito que a maioria do pessoal precisa de guinston, deixamos um botão grandão lá, é, colocamos outros serviços menores porque são menos utilizados. Funcionou melhor, as pessoas não se perdiam no nosso fluxo de tela. Essa tela, por incrível que pareça, que era para mim a pior que a gente tinha, era da coleta do, dos endereços. É, não era parecido com nenhum outro aplicativo que tem na Play Store, então a gente inventou muito a roda, não funcionava, e essa nova tela, que é bem parecida com Uber, 99 táxi, coisas que as pessoas já estão acostumadas, e na hora que a gente entrega para as pessoas testarem, elas conseguem seguir o fluxo normalmente. É... Esse foi um exemplo de erro de teste de validação que a gente teve, mas assim... Teste e validação não era a nossa cultura. Hoje, se alguém do marketing vem no caderno e fala, olha, eu tenho uma ideia de fazer uma promoção assim, legal. Vamos testar e validar o um público menor? Ah, pra, a gente precisa contratar uma ferramenta XYZ que faz tal coisa, tudo bem. Dá para fazer isso no Google Forms? A gente consegue fazer isso através de do, um do website do Wix, uma landing page, a gente consegue fazer de uma maneira econômica. Se sim, a gente testa, valida. Não funcionou? Ótimo, não gastamos dinheiro com aquilo. Funcionou? Legal. Agora é hora da gente pegar ali esse esse material que a gente entendeu na validação, desenvolver o produto final e colocar ele para rodar. Isso precisa ser feito sempre em tudo que a gente vai desenvolver nas nossas startups, porque a jornada do usuário é muito complexa e ela pode mudar dependendo do do mercado. No nosso caso, por exemplo, aqui no KD, hoje a gente conhece muito bem o usuário, na atualidade, com o carro a combustão. E com os elétricos, será que essa jornada vai alterar com alguma coisa? E com os autônomos, será que os carros autônomos vão mudar alguma coisa na jornada também desses usuários? É uma coisa que a gente vai aprender testando e validando quando vir chegando essas novidades no mercado. E esses eram as, os erros e os acertos que a gente queria passar para vocês. Eu espero que tenha agregado valor aí para quem está nos ouvindo. Esses são os meus contatos. É, caso alguém tenha alguma dúvida e queira receber o slide, eu posso estar tá mandando para vocês a só solicitar Tá bom? Eu agradeço mesmo. Fábio, muito obrigado, viu, Fábio, pela oportunidade de estar com vocês. E o convite, eu acho que... Para agradecer vocês por, por tudo que a gente aprendeu com, com o programa Startup SP, a gente tem que fazer pelo menos uma 100 dessa aqui. <risos> Obrigado pela pela devolutiva, Diego, mas é, eu te falo que o quem tem que agradecer somos nós, viu? Você não tem ideia é, que a gente somos, nós somos dezenas de, de profissionais, né? É, o núcleo uhum. aí tem, tem cerca de 12, e, e toda a questão aí de inovação um pouco mais. Essa, gratif... essa gratidão né que a gente tem, de fato, não deve estar sendo fácil para você, né ultimamente, por conta do seu modelo de negócio e tal, mas eu acho que você tem condições, e não só pelo Startup SP, mas toda a trajetória sua, do seu sócio e o resto, para sair dessa. né Então, essa, sim, sim. essa gratidão que a gente sempre... É, sente né quando tem um, um, um contato depois de um período de tempo né é, é, é fácil acompanhar e tá ali toda semana aí mas depois de seis meses um ano e fala puxa ó oh, dando certo ali deu errado ali e tal igual o Carlão também me brilhou é, que ele vai falar aí sobre um, um, uma grande venda que ele fez cara são essas é, conquistas e não precisa ser grande né é, são conquistas né são é, são passos é, curtos que no todo é, é, é a nossa missão aqui no Sebrae, é o sonho, é o, é o desejo, né? é, o, é, é, é o que move em todos vocês, e a gente se conecta nisso. Né? Então, acho que o Carlão agora voltou, o Carlão tinha caído é, fenomenalmente, parece que do problema do DNS segundo ele lá, mas vamos lá, vamos começando aí é, as perguntas. É, a Juliane Lima, ela não fala qual cidade que é, se é do Startup SP. Diego, além de testar e validar, é, qual outra dica você tem para estar tá começando? Possivelmente é, é uma startup não, não de Startup SP, é do ecossistema, né? Certo. Olha, é, a parte que as duas coisas que eu coloquei hoje, que foi o que a gente acertou, que era conhecer o nosso usuário, para realmente entregar um produto que, que realmente solucione o problema que aquela pessoa está querendo tratar, né? E, e testar e validar isso é, é são uma soma de ações que pode trazer, com certeza, uma assertividade muito grande, né? uma assertividade assim, que pode ser potencializada. Porque às vezes você também tem um sentimento, eu conheço muito bem meu usuário, mas você conhece na prática? Você foi lá com ele ver a real situação? No meu caso, eu vi a situação porque eu transportava ali as pessoas com o guincho, né? Mas eu cheguei a fazer por diversas vezes o quê? Um o meu aplicativo de maneira anônima, solicitar o meu serviço e utilizá-lo de ponta a ponta para ver se realmente a experiência do usuário está sendo ok. É, eu só sol, eu solto muita pesquisa dentro da minha base. Como que foi esse serviço? 100% dos nossos usuários, a gente faz pós-venda com eles, para entender como está sendo a devolutiva desse produto que a gente está entregando. E dentro desse pós-venda, a gente consegue trazer pontos de melhoria, a gente consegue trazer dentro do pós-venda, é, críticas de, de, de é, não, não só melhorias, mas elogios. A gente sabe onde a gente está acertando. A gente sabe também se algum prestador ali dentro da base, que no nosso caso é bem complicado isso, que a gente não consegue controlar qual vai ser a ação da pessoa que está lá na ponta, mas a gente consegue reduzir risco fazendo esse pós-venda. Porque os prestadores sabem que a gente conversa com o usuário. Então, ele procura não pisar na bola para não ser desligado da plataforma. Então, eu acho que assim, você conhecer o usuário, testar e validar aquilo com ele, e depois que você colocar no ar, acompanhar com pós-venda. Eu acho que isso fecha um ciclo muito legal para o produto. Seria essa outra dica que eu deixaria. A cidade do, do Carlos é louvável, agradecendo muito, porque ampliou os horizontes dela. Ela que está estruturando uma primeira startup em Guarulhos. Procure aí a escritório regional em Guarulhos, Juliane, que o programa... É, certamente o Startup SP vai rodar logo logo lá e se não for Startup SP tem os outros programas conforme a Alessandra apresentou, né? É, tem uma pergunta também para o Carlos do Thiago do ABC, aí ABC está liderando as perguntas aqui, hein? Cadê o restante da, da, das startups? Pergunta, é, é interessante investir em vendedor autônomo que vende vários produtos? Entendo que essa pergunta está ligada na, na formação do time de vendas, correto? Sim. É, tudo, depende muito, né? Depende do, do, de como qual é o valor que o seu produto vai estar tá, vai tá sendo entregue, né? Geralmente, um vendedor autônomo, ele, ele vai estar tá vendendo vários produtos, ele vai ter uma tendência de focar naquele que, que, é, que, que dá mais rentabilidade para ele, né? Então, é, é natural. É, talvez o vendedor autônomo não seja um, um, um caminho interessante, mas o, o de representante comercial pode ser, né? Porque tem, tem diversas é, representantes que estão focados, no, por exemplo, no, trazendo para o nosso caso, em venda de software. Ele já vende RP, ele já vende CRM. Por que não vender também uma solução de pricing que não necessariamente concorre com os outros produtos que ele vende, né? Acho que esse é o principal foco. Se você, se você for utilizar um vendedor autônomo, é, se certifique de que o seu produto não vai ser é, substituído ou, ou suprimido por algum produto que ele vende. Né? Então, é, se ele vender outros produtos complementares, eu acho que pode até ser um gatilho para vender o seu produto. Né? Caso contrário, eu acho que pode ser é, bem complicado. O vendedor autônomo, ele, ele é mais barato, mas também... É, pode gerar alguns problemas, né? Se for seguir por esse caminho, não tiver outra alternativa, se certifique de, disso, né? De que o seu produto não vai ser só mais um na prateleira dele, certifique de que ele vai ter um foco também para vender o seu produto e. e e ainda vai conseguir passar o seu propósito, sua proposta de valor, como se fosse do seu time. Né? Então, é, ele não pode também acabar prejudicando o valor do seu produto, né? por, por não ter um fit cultural, por não estar inserido diariamente na startup. Talvez seja um trabalho um pouco maior, mas, é, mas acredito que é possível sim. Legal. Valeu, Carlos. Aí uma pergunta é, para você e também para o Diego, né? E aí, Campinas apareceu. Aê, Campinas, a primeira pergunta. Da Júlia Franco-Lanos, da startup e Arte Mais Design. Né? É, a pergunta é, além do propósito ligado ao valor para o cliente, como encontrar e formar sua cultura, focando no time, na construção do time aí, da, das startups respectivas? Aí? Quer começar, Diego? Pode ser. É... Olha, no Cadeguicho... Eu trouxe muito da cultura minha, por conhecer lá a situação da pessoa lá na ponta, tá? No Cadeguincho a gente traz um produto que ajuda pessoas em uma situação difícil, né? Às vezes, igual comentei, às comentei, a pessoa está parada do lado de um local de risco. Às vezes a mulher está sozinha com a criança no carro, num período noturno, voltando para casa e o carro quebra no meio da marginal e ela está ali com medo por periculosidade, por falta de conhecimento do que fazer ali no, no momento. Então existem n situações que deixa a pessoa desprotegida quando acontece é, o problema do qual a gente se propõe a resolver. Então a cultura que eu trouxe inicialmente que ela é a nossa base é ajudar pessoas. Então se eu contrato uma pessoa nova para o cadeguinho, é, no momento da entrevista a gente vê se essa pessoa tem essa, como eu posso falar, empatia com o problema do próximo. No momento que a gente coloca um guincheiro na plataforma e ele começa a prestar serviço, a gente começa a distribuir material para ele, que, poxa, você é um herói para aquela pessoa, você resolve o problema. Exemplo prático é assim, quando o guincheiro chega no local, a primeira coisa que ele escuta do cliente é graças a Deus. Então, fica bem explícito o problema que ele resolve. Então, essa cultura de querer ajudar, a gente traz como? O nosso script do call center, tem escrito em nosso material digital, o guincheiro recebe material com isso em ajudar pessoas, nosso treinamento com o colaborador, a gente leva isso a ajudar pessoas. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, a startup tem que ter essa base do que ela faz e tentar levar isso para todos os setores dela se ela fizer isso vai ser muito mais fácil implantar a cultura dentro da organização. É, eu concordo plenamente com, com o Diego, né? Também ocorreu assim na Fretefy, né? A, a, a primeira cultura que você acaba implantando é aquilo que vem do, do fundador, né? O fundador é, viveu, é, assim como como o Diego, eu também tive as dores, né? De, de, de precificação. No, no, no meu caso, é, tive dificuldade para empreender. Então, eu procurei trazer pessoas no começo que pudessem que também tivessem sentido essa dor. Né? Então, eu contratei pessoas que, que ou já tinham quebrado também alguma alguma empresa, ou já, já teve parentes, pais que tiveram empresas que, teve, que, que, que quebraram. E aí, é, esse negócio de querer ajudar o empreendedor a ter sucesso, né? assim como o Diego, ficou muito forte no, no time. Né? Então, aí, a partir disso, a gente começou a desenvolver uma, uma cultura né? de, é, de, de também querer ajudar o empreendedor, de, de levar mais, mais segurança para o cara ter sucesso. Né? Então, acho que é, o, a, o começo do desenvolvimento da cultura, assim como aconteceu comigo e com o Diego, é, vem do, do, do, do, do fundador do CEO. Né? O, os primeiros colaboradores se inspiram muito na gente, né? Então, a gente acaba é, sendo a, a, a, o início da cultura. Pode acontecer no meio do caminho que a gente tenha que, que mudar um pouco o nosso mindset também, né? Fatalmente acontece, e muitas vezes a gente tem que desenvolver melhorias né, nessa cultura. É, então, é, mas, mas eu acho que a melhor forma de começar é você conseguir mostrar para o seu time né, o, o, o, o quanto você acredita naquilo, né, o, o, a dor que você viveu, por que, que você quer ajudar o cara E por que, que você quer um time que também faça isso né? E aí, é, assim como o Diego falou, né, isso vai refletir lá no, no, no, no, no cliente né? Então uma coisa que eu gosto de fazer também é pensar no sucesso do cliente Antes disso eu preciso pensar no sucesso do meu time se o meu time está feliz, o cliente vai estar tá feliz. Eles vão atender melhor o cliente, eles vão, eles vão ter, é, ter, ter mais empatia com o cliente, vai estar tá sempre bem. Então, é, a cultura ajuda muito nisso. Né? Eu acho que, que é, é exatamente o, o que a gente tenta fazer e nem sempre a gente consegue com sucesso, mas quando a gente consegue, a gente vê a, a satisfação do cliente lá na ponta. Legal, Carlos. O Anderson Cardoso, da Startup Cuidemais de Santo André, está é, parabenizando vocês né, é, é, pela humildade é, em apresentar essas experiências, erros. Né. Eu assim falo por mim, né, a gente tem uma, uma, é, um acesso né, a vocês, vocês compartilham e a gente trabalha com isso pós-startup SP e, de fato, vendo o crescimento seu, Carlos, né, de clientes, faturamento e também... É, você, Diego, é, é, é, é notório isso, né? essa, essa humildade em sempre é, buscar mais e não o que a gente costuma ver, e a gente bate muito, vocês sabem disso, né? e as startups é, batem no bom sentido. né? É, a gente trabalha muito nisso, que é aquele empreendedorismo de palco, né? aquele empreendedorismo de garganta, aquele... Oh, Fácil, fiz, né? Não, cara, é, é, é erro e aprendizado, é conquistas... É que a gente já falou aí anteriormente. Né? Então, o Francisco estava dizendo isso. Tem uma pergunta aqui para o para a Cadê Guincho, do Francisco Moreira, do ABC também. É, você falou sobre validação. Quais formas? Eu que, eu vejo que ele quer detalhes de, de operação. De como abordar o usuário, e, eu acho que deve ter sido isso utilizou para validar isso. Legal. Olha, tem uma ferramenta muito interessante que a gente utiliza, que é o Google Forms, é uma ferramenta gratuita, ela te dá até gráficos lá, depois das respostas, né? Então, a ferramenta gratuita do Google Forms, você monta e personaliza lá o seu formulário, questionando ali o que, que você deseja realmente é, explanar de ideias com, aqueles, com aquele tipo de usuário, né? O que, que eu recomendo para você fazer teste e validação? É sempre segmentar o máximo possível. Por exemplo, é, hoje o Cadeguincho opera em mais de 250 cidades. Então, é o comportamento de um cara que está com carro aqui em Taubaté, apesar de ser só 130 quilômetros de São Paulo, é muito diferente do comportamento do cara que está aí na metrópole. Então, assim, é, se ele for soltar a pesquisa, tentar soltar a pesquisa por geolocalização, tentar soltar a pesquisa às vezes por idade, se ele conhecer isso do usuário dele. Então, assim, é segmentar esse público e soltar essas pesquisas de uma maneira ordenada. E o Google Forms é uma ferramenta muito interessante de utilizar, que é gratuito. Tem outras ferramentas que, conforme você for passar a escala, tem muita coisa boa no mercado. Mas eu acho que, para a maioria das startups estão no programa, o reduzir custo é uma coisa é, bem interessante, né? Então, utilizar o Google Forms, é uma ferramenta muito boa para você fazer um teste e validação dos seus testes e validação, porque também não adianta você contratar uma ferramenta e não saber se suas pesquisas estão indo para frente. Né? Então eu acho que para iniciar, Google Forms é uma ótima ferramenta. É, legal, só complementando, Diego, é, e para as startups. É, do Startup SP, desse ciclo, a gente não conseguiu trabalhar isso por conta, enfim, do distanciamento social, né? Uhum. Mas Startup e Startup SP, ele faz sem validações e presencial. É, uhum. é a única forma de, de, de fato, mitigar os riscos, né? E, lógico, depois vai adaptando, né? Mas, infelizmente, <risos> infelizmente nesse ciclo a gente não não conseguiu, né? Por telefone e malemar, né? É, a gente, no nosso ciclo, tivemos o teste de validação presencial, né? Tiagão, aqui em São José, colocou a gente para ir para a rua lá, pesquisar com a galera, foi bem interessante, na prática mesmo, né? É, grande Tiagão, cara, é, tá lá uhum. trabalhando na, na em época, Mas, de fato. É, outra pergunta aqui, agora, para o Carlos, bem interessante, é, sobre como precificar o Marketplace de serviços, né? É, existe é, uma regra, é, ou mesmo dicas, né, que vale para todos, independente do segmento de atuação, acho que aí o mercado determina, né? O uhum. que você acha? É, precificar serviço hoje é um dos maiores desafios, né? Tanto que existem pouquíssimos softwares, né, e. Que, que conseguem desenvolver uma, uma solução de, de efetivo, eficiente né, para precificação do serviço. Né? É, apesar do Pretify não ser voltado para precificação do serviço, a gente, por ser um SaaS né, e, e oferecer como um serviço de assinatura, a gente acabou desenvolvendo uma, uma funcionalidade que ajuda bastante né, no, a precificar serviço. Então, basicamente, como funciona? A gente tenta levantar todos os custos, né, no caso do Marketplace, Vão ser os custos de servidores, né? É, é, e, e aí os custos básicos operacionais da empresa, né? Que a gente precisa também conhecer. É, e, e de certa forma, o marketplace ele ganha apenas uma comissão, né? Então, é, ele, ele não está de fato vendendo a, o produto, né? Quem está vendendo é, é o, o vendedor, né? Tipo, do, o, o próprio fabricante. Então, ele vai ficar com uma comissão. E aí a gente precisa entender, né? Que... Por exemplo, né, citando um exemplo de como, como eu acredito também que funciona bem. Se você vai vender um produto a 100 reais e tem 10% de comissão, automaticamente o seu produto tem 90 reais de custo. Então você vai ter só R$10 que sobra né, de, de margem de contribuição para esse produto. Com esses 10 reais, você vai ter que pagar todos os custos da empresa. Então você precisa ter bem, bem definido quais são esses custos. Então eu acho que a melhor forma hoje é, seria seguir por esse caminho. Né, não entender que... É, você está vendendo 100 reais né, do, no, do, um produto, mas 90 reais é do, do vendedor, você só fica com a comissão né, do, do marketplace então entenda que desses 10% você vai ter que cobrir todos os custos da empresa, e, e saber precisamente quais são esses custos vai, vai ajudar bastante, né o, enquanto, o, o quanto você deve usar dessa comissão. E aí você vai ter que cobrar né, essa comissão do, do vendedor. 10%, 10 é pouco? Será que eu consigo 12? Será que eu consigo 8 para fazer uma promoção? Né? Quando eu consigo fazer 15? Né? Então, aí esse é o desafio né, de, de, de precificar essa comissão. E, e aí tem que, tem que fazer testes, né? E, e, e tentar conversar com o cliente, como o Diego falou, tá do lado do cliente para saber ali, beleza, será que o meu cliente está disposto a deixar 15% da comissão comigo? Ou será que é só 10? Né? Então, acho que nesse caso do Marketplace, tem que ir, ir, ir mesmo no, testando ali, né? levando em conta todos os custos para que isso não, não gere prejuízo para a empresa. Legal. A Startup é Comilhas é, de Campinas, não falou o nome porque o link está com esse nome, né? É uma pergunta difícil para responder. Carlos e Diego, mas é, pense cinco segundos e fale uma só. Qual a maior dificuldade para sair do zero para a primeira venda? A primeira nota fiscal do zero. A maior. Ah, você vai sempre confundir com duas ou três, mas qual que é a maior? Para mim foi medo. Medo de, de cobrar. Errado. É. <risos> Boa. E é. você, Diego? É, eu, eu ia responder a mesma coisa que o Carlos. O medo... Às vezes o, o empreendedor, ele se cobra muito, né? Igual o Carlos falou na apresentação dele. O, eu acho que ele sofre muita pressão de várias coisas, né? Principalmente quem tem investidor e tudo, mas... A principal cobrança que ele tem é dele mesmo. Então, assim... O medo dele ir lá fazer aquilo dar errado é, atrapalha muito. Só que a gente também precisa aprender a superar esse medo, porque se a gente errar rápido, a gente gasta menos recurso de tempo e dinheiro. Então, assim, tem que ir lá tentar mesmo. A gente precisa dar esse primeiro passo, o primeiro passo é complexo, mas se a gente der esse primeiro passo e errar rápido, a gente já pivota, já volta, refaz, e tenta de novo. Então... Apesar de ser realmente a principal dificuldade, é que a gente tem que superar, superar primeiro, né? Aprende mais com o não do que com o sim, né? Do que com o sim, exatamente. Aproveitando a resposta de vocês dois e trazendo aí é, elementos é, para empreendedores que não estão num programa estruturado como Startup SP ou que não passaram, né? É, essa é uma grande tarefa nossa em trabalhar isso né, no, no programa. É, o lado inverso, né, ele acontece muito mais, que é a necessidade, né, a, a, a intenção do, do empreendedor vender sempre, né, o cara. Malemat tem um aplicativo lá, não custa x tal tal. É, Para quem está começando, né, e está precisando de, de apoio, é, busquem apoio, né, como eu já falei do Sebrae é, e outros do ecossistema. É, mas é, busquem trabalhar também esse esse modelo mental como uh, vocês falaram né testar erra né é, a, o maior é, benefício que você pode ter numa numa atitude dessa é os dados né o, o aprendizado com o cliente e para levar naquilo que o Alberto Couto há é, duas palestras atrás nos falou né você vai construindo a sua capacidade de ser comprado né é, e não é, apelar ao, aos esforços de vendas com é, um mero produto, né, com uma mera mero serviço. Né? Acho que é um, um, um link legal que eu queria passar aí, pra, que tem bastante gente aí que não é do Startup SP assistindo né, e vai também assistir gravação. É, é importante ter esse mindset aí. E uma última pergunta para a gente é, fechar né, esse, esse slot e para a pausa no almoço, vamos pegar uma aqui. Infelizmente, a gente tem mais perguntas aqui, mas vamos pegar umas, uma boa aqui. É, é, vamos lá, caramba. Vamos lá. É, como não ser um cliente herói? Né, como o Carlos colocou, mas a pergunta é para o Diego também. Né? É, cliente pressionando, preocupações com administração, vendas, colaboradores... Né, um dia normal, e aí imaginando que a startup já passou da fase da validação e está e ali crescendo. Né? é Legal. Bom, vou começar essa. É, eu acho que, tipo, a, a, isso não vai diminuir. A pressão, como o, o Diego falou, não vai diminuir. É, vai aumentar cada vez mais, né? Enquanto... No, no começo, se você tem 10 clientes, vai chegar uma hora que você vai ter mil clientes, né? E, e todos do mesmo perfil. Então, se os primeiros 10 já geravam dificuldade, todos os outros vão gerar também. Né? Então, é, é natural. É, porém, né, a, a gente precisa de alguma coisa para criar recursos para aguentar toda essa pressão. Quando a gente passa 16, 18 horas do dia dedicado apenas ao trabalho, a gente não consegue... É, é fazer o, o, o mínimo para a gente poder recarregar as energias, né? E uma hora a bateria acaba. né? Então é, não estou falando que a gente não, não precisa trabalhar né, o, o, o tempo necessário. Hoje eu trabalho quanto, tanto quanto o ano passado, as mesmas é, às vezes a gente fica 10, 12, 14 horas trabalhando para resolver um problema. Né? Só que eu também tento aproveitar muito bem as horas que eu tenho livre para recarregar a energia, limpar a mente para começar o outro dia. Né? Então, acho que o, o principal é isso, é encontrar o, um período para você, mesmo que seja uma hora por dia, para fazer aquilo que você gosta, que te faz bem. Né? E, e isso vai fazer uma diferença bem grande. Né? então é, eu já já, já não já tento evitar de passar finais de semana inteiro trabalhando, né? eu tento beleza, não, se não é um problema urgente se não é um problema que eu, que eu consigo resolver na segunda, então eu deixo para resolver na segunda, porque sábado e domingo eu vou me dedicar a, a fazer as coisas que eu gosto, para que eu, eu seja mais produtivo durante a semana e hoje, realmente eu sou mais produtivo do que quando eu virava noites trabalhando, né? então acho que o principal é isso, né? procurar o o equilíbrio e, e arrumar tempo para você focar em você, até porque a pressão e os investidores, eles, eles investem em você, não só na sua ideia, né? Então, se você morre, a sua ideia morre também muitas vezes, né? Então, é, sobreviva para poder aproveitar. Legal. Olha, é, sobre isso, assim, olhando para trás, no começo da startup é muito difícil, né? A gente falar assim, poxa, vou trabalhar 8 ou 10 horas por dia e não vou trabalhar num domingo, não vou trabalhar num sábado. É difícil, porque todo mundo, eu acho que a maioria começa com uma ideia de um único colaborador, né, que é você. Então, assim, é, é bem complicado. Só que, ao mesmo tempo, que a gente precisa pensar é, assim, é um colaborador só. Se eu reduzir a carga horária minha uma hora por dia durante o um mês inteiro, não é nada espetacular, são 30 horas. Então, é, o quanto você vai ser produtivo em 30 horas, entendeu? É, agora, quando você já passa de, um, de uma etapa e você tem mais pessoas trabalhando com você, se entrou, igual o Carlos, exemplo, tinha a pressão de um cliente, se tem 10, opa, tem, você também tem recurso. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa é trazer pessoas com a gente. E quando a gente está nesse cargo de, de liderança, o que, que a gente tem que ficar revisando muito? Qual tarefa eu consigo delegar e qual tarefa eu não consigo delegar ainda? Mas em algum momento você vai ter que delegar, isso aqui você não conseguiu ainda, você vai ter que se estruturar melhor. Então você tem que ver o que, que você consegue delegar para desafogar esse seu tempo, para você não ter que trabalhar 16 horas por dia. Porque igual o Carlos falou uma hora você vai precisar dar um refresh Você vai errar se você trabalhar demais Muita pressão e, e direto sem parar é, Já aconteceu comigo diversas vezes, tá? Eu ainda não cheguei muito bem nessa pegada de Poxa, peraí, tenho que me cuidar mais do que trabalhar Mas já mudei muita coisa, sim E pretendo mudar mais ainda Porque eu enxergo que sim, é necessário Mas a... Uh, essa questão de você ter pessoas te ajudando, em um momento que você tiver uma estrutura, você vai ter que colocar pessoas para fazer algumas tarefas que já não é de tão valor agregado que você tem que fazer pessoalmente. Você tem que delegar para alguém. Tem valor agregado, mas você não precisa controlá-la em si, né? E não ser controlador, ao ponto de querer fazer tudo, é um ponto X aí que você tem que ter na sua cabeça, porque senão você vai trabalhar 16, 18, 20 horas por dia. É uma das coisas mais difíceis, né? Você saber a hora de delegar para outra pessoa, né? Até porque quando você contrata alguém para a sua empresa geralmente você contrata alguém que vai fazer algo melhor do que você. E ainda assim a gente tem a tendência de, de não delegar tudo para ele. Né? Então, realmente, delegar responsabilidades ajuda muito. E eu tenho trabalhado muito nisso porque eu tive também muitas dificuldades né, de, de, de ser controlador por ser o único fundador e tal. Então, hoje eu já, já delego um pouco mais responsabilidade, distribuo a pressão e fico um pouco mais leve para carregar. Legal, legal, pessoal. Meu, é o sentimento que eu falei com a Juliana da Starts aí na palestra anterior, ela se repetiu, né? A gente poderia ter ficar aqui uma, duas, cinco horas conversando sobre é, tudo, né? É, não, não há livro, não há absolutamente nada que tenha esse conhecimento que a experiência de vocês é, passaram, né? No, no programa, na, na trajetória, enfim... Então, é, infelizmente a gente precisa terminar, mas agradecendo muito aí, Carlos, a, a sua presença e a sua também, Diego, é, que está bem desafiante aí né, a, a retomada, a, a adaptação, mas tenha certeza que não só as startups aí do Startup SP desse ciclo, mas também os empreendedores que ainda não estão no Startup SP, possivelmente vão estar ou que vão seguir a sua trajetória aí sem, sem o apoio do Sebrae. É, vão levar muito é, das suas palavras, né, da, da sua experiência e desses aprendizados aí. Obrigado, Fábio. Conta sempre com a gente aí, que a gente está devendo muita ficha para vocês ainda. É, a gente também. Eu agradeço muito né, o Sebrae, o programa Startup SP foi foi muito bom para gente, né, abriu muitas portas. Fico feliz de, de ter compartilhado esse momento com o Diego. Né? É, é realmente difícil a gente achar pessoas que, que, que queiram falar dos erros, né? falar da realidade. Então vamos trocar uma ideia depois, Diego, para a gente trocar umas figurinhas também, porque eu acho que é bem legal. E a gente começa a mudar aquela cultura do erro no Brasil, né? de que o, o, o errar é, não, não gera resultado. Né? Então é não é porque o meu erro é diferente do de outra pessoa que dá o direito dela, dela me julgar, né, ou de julgar, né, ou eu julgar outra pessoa. Então, o erro faz parte, o erro vai sempre acontecer, e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa, dessa trajetória com, com tanta gente, assim, no, no programa do, do Sebrae. Né? Obrigado pela, pela oportunidade. Legal. Aproveitando a sua fala, a última, Carlos, é... infelizmente, vocês não pegaram a atualização do Startup SP, que começou esse ano, né, nem você, de. É, nós temos aí é, o que chamamos de startalks, né, uhum. é, em formato de meetup, aonde é, em duas horas a gente constrói conhecimento né, tácito de, de várias formas e, e o primeiro deles é, nós, né, eu particularmente conheço o profissional que é meu colega aí é, acadêmico na, na USP está fazendo doutorado, ele criou um movimento chamado failtech.org, <risos> se vocês quiserem é, Pesquisar, né? Vocês todos aí também que estão nos assistindo, é um movimento aí sem fins lucrativos, né? Diferentemente de outros que existem né? na mesma na mesma abordagem de, de, de falha, né? De, de, de errar é, é uma questão muito mais de, de, de errar em tecnologia, né? Que é, é um conhecimento bem específico. Então é um é um meetup, né? Um startup que a gente entrega no começo do, do de cada ciclo de startup S&P dentro aí de, desses formatos Meetup. Que, inclusive, a Startup SP tem um canal né, nesse serviço Meetup, que eu vou colocar aqui no YouTube para todos verem. Também, se quiserem participar, nós temos aí alguns startups ainda para serem entregues né, em todas as, as regionais. É, não me lembro agora de cabeça, mas certamente investimento anjo não aconteceu ainda, vendas não aconteceu ainda. Então, cada gestor está preparando aí esses Startalks que é esse bate-papo, basicamente, que a gente fez. Então, fica o convite aí é, é, para todos conhecerem né, e participarem. Maravilha, vamos para um break, então. É, tá, então. Um almoço que é bom, né? E a gente é, volta aí pontualmente às 14h30 com a palestra do Gustavo Barreira, é, da cervejaria Leuven, que vai contar uma, uma, um estudo dele, um estudo, né, um... um uma vivência dele em inovação de modelo de negócio que não tem nada a ver com tecnologia, para a gente entender que, de fato, é a empatia e a construção que vai, vai fazer o crescimento da empresa. Aguardamos aí todo mundo às 14h30 na volta. aí Até logo!